galera, eu sou a Thaís Furacão, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente tá aqui num clube abandonado que falaram pra gente que é assombrado, né Thiago? Isso, e a gente veio aqui pra reconhecer o local. Já estacionamos uma caminhoneta lá no fundo, e a gente vai começar aqui pela frente, olhar tudo. Parece ser muito grande esse local, né, Thiago? Isso, falaram pra gente que tem campo de futebol, que tem piscina. Vamos ver se a gente acha o local, essas coisas aqui, né, Thaís? Porque é muito grande. Isso mesmo, hoje a gente veio fazer o reconhecimento do local e mostrar tudo pra vocês. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like, ajuda a compartilhar. E vamos pra mais essa aventura. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada pra ver o que, que é essa parte aqui, ó. O que você acha que pode ser tá isso? Não sei. Ah, que deveria ser lanchonete, ó. Tem a aqui, tá vendo? Essa é bem grande. Olha o tamanho dessa chuvasqueira, cara. Tem mais coisa aqui, ó. Mamãe. Aqui. Tem mais aqui também, ó. O lugar é muito grande. Tinha que uma partilheira aqui, pelo direito, ó. E essa coisa de estoque aqui. Estranho, hein? Olha esses pilares sinistros. Uma caixa d'água não dá pra Ai, por é que será que você é assim, né? Abandonar, né? cara? Tão. Pessoal, a gente não sabe a história daqui. O rapaz que passou pra gente no passou, falou que é. Sem A Tem gente dormindo aqui, Thaís? Tem gente. Tá muito bonito, ó. O uísque. Ah. Masculhinho, faz isso aqui, Faz isso aqui, ó Mas deve ter gente aqui, cara Deve ter gente ficando aqui Parece que tem mais coisa lá no fundo, lá vamos dar uma olhada lá Vamos olhar aqui primeiro, ó ah, Ali, ó na hora que a gente foi estacionar a caminhoneta ali, eu vi. Vamos ver. Ali parece que é a parte de churrasqueira também, né? Sim. Será que, que dá pra sair por aqui? aqui? Será que é aí passa? Esses locais onde tem gente, cara, é perigoso, né, Thaís? Sim. Cara, são mais só tomar azar quando tem gente, assim. Sabe o que, que eu acho que, tá, que é isso aqui? Eu acho que deve ser tipo um clube de associado, o pessoal era sócios e assim, aí vinha. Sim. A pode ser. A lanterna tá ligada. Tá Ela tem tipo quiosque, chuasqueira, né? Sim, ali deveria ter outra coisa, ó. Olha que legal. Toma essa chuasqueira aqui, gente. Aí, era pros dois lados Ai. Era pros dois lados ó. Ah, entendi Devia ter alguma repartição, sabe? Seria quatro quiosquinhos, né? Quatro quiosquinhos. Não sei se tinha mais para lá, né? Pelo jeito não, porque o chão não tem nada desmanchado né? Legal e Ali, ó Vamos ah. ver o que é ali, ó. E essa parte aqui, ó, também? Deveria ser é muito um chão de gás, ou fogão, um tapia. lá, mesa. E tem aqui também. Sim. Que isso. Cuidado, subir aí e desmoronar, Thiago. Meu tá desmoronando Deus aí, Deus ó. Deus. Thiago, não... tá sai caindo? daí, sai daí. Tá, olha, ali, ó. essa parte aqui já caiu, o que, que é aí? É Um poço, cara. Não dá para ver pela câmera, direito. Nossa, muito fundo, velho. É fundo. Cara, nossa, me arrepiado. Não tô conseguindo cara, ver. Na hora. E tá caindo, ó, tá desmoronando não essa parte dá aqui. Pessoal, não sei se dá para ver aí. Eu tô me esticando aqui para filmar. Fecha a lanterna, Thiago, para ver. Nossa, parece ser muito fundo. Cara, do céu não acordei cheguei a me arrepiar de medo de cair, velho. E eu tava bem na ponta ali, Thaís? Nossa. Não, não, não. Oh, na hora que a gente estacionou aqui, já deu pra ter uma noção do local, ó. E eu vi que tem uma escada aqui, Thiago, ó. Tem, então, então, parece que eu vi coisa ali também, na hora que a gente tava não, Vamos frente. subir essa escada aqui. Cara, ah, não arrepiou aquele poço ali agora, hein? aí. Tem roupa um ali? coberta ali. Nossa, Thaís, olha aí. aqui. Meu Deus, é a piscina, galera. Caraca. Ó, ó, Thiago, tem roupa ali, ó, tem roupa ali. Será é que tem gente aí? Né? Caraca, Thaís, olha essa piscina. Tá cheia d'água. Ah, ela era rasa e aqui era mais fundo, ó. Meu Deus, que piscina gigante. Ó, tá uma pequenininha aqui. De criança, ó. Ah, Thiago, aqui é o campo. Nossa, é verdade, cara. E ó, é a gente que... entrou por lá. E aqui era o campo, ó. Nossa. É verdade, que é o campo, ó. Ó, tá okay. pequena, sim, tem aqui, tá sim, infantil. Sim. Legal. Tem, tem um vaso ali. Vamos dar uma olhada é ali. Na frente. Esse negócio aqui me preocupou. Então, hein? ó, pessoal, tá um monte de coberta ali. Roupa. Cuidado, cuidado. Oxi. Opa! Perguntei alguém aí? Banheiro, sim. ó, então, sim, sim. então era aqui, era provavelmente vestiário, né? Parte de banheiro, aqui ah, provavelmente cara. vestiário, ó, com aqui a área de tomar banho, por quê? porque tinha piscina e tinha o um campo de futebol. Legal, hein? É, mas parece que tem mais pra lá, né? Parece. Vamos pra fora. Thiago, fiquei encafifado porque tem roupa ali, velho. Estendi, estendida. É. Acho que é por aqui. Não é? Mas vem aqui. Essa piscina é gigante Olha o um tanto de coisa estendida aqui, pessoal Tiago, é aqui, ó É aqui, ó Bom, tá vendo que tá mais aberto aqui o caminho? Ó, tem gente usando isso aqui Boa tarde Não tem É a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa do outro ali. Vestiário com banheiro, ó. Tem gente. Tem gente ficando aqui, ó. Tem muita coisa estendida aqui. E lá do lado de fora naquele muro também tem a. Monte de coberta, né? E roupa estendida. Cuidado com ele. Cara, da hora véio, quando vê piscina assim, Thaís. Tá muito legal, muito bacana. Eu acho que é isso, Sônia. Eu acho que sim, porque pra cá parece que já não é mais, ó. É, tem casa, pra lá não é. Eu então, acho que é só isso aqui, Thaís. Tá? Eu, eu acho que vai ser só isso aqui, Thaís. Tá Ou deveria ter mais piscina e estender, e quebrado, né? Quebrado, né? Pode ser também, né? Mas é muito legal. Mas a gente, olha, tem um cacho de abelha enorme aqui, cara Lugar gigante, né? Mas é top, né, Thaís? Sim Qualquer coisa a gente Será volta é à noite, Será que é assombrado aqui, né? mesmo, Tiago? Acho que é bicho, bicho né? Pessoal, se vocês quiserem que eu e a Thaís venham aqui de noite, né, Thaís? Sim. Deixa nos comentários aí, deixa muito like Que se tiver bastante like, bastante comentário, a gente acaba voltando aqui à noite, né, Thaís? Sim. Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem gente aqui, cara Tem gente Você sabe quando a gente vai em lenda que tem gente, dá ruim pra nós, cara Aham uhum. Então, galera, deixa nos comentários aí, se vocês querem que a gente venha, deixa muito like, que a gente vai estar tá voltando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto, é nóis, falou, fui!